Fala, gratilde bem com vocês? Galera, chegou aqui para mim ó um tag de passe lá no pedágio. Eu ainda não abri ele, já configurei, foi fácil, só entrar na conta corrente do internet, né? que é uma, que é o banco onde que eu recebi aqui meus, que eu recebi a monetização do do YouTube. Aí vou colocar no carro hoje e vou testar para ver se realmente funciona, né? Esse tag aqui é, fica bem barato O tag lá do pedágio, acho que cobram aí Em torno de 10, 15 é, reais de taxa, né? De manutenção por mês E com esse tag aqui pelo Inter Estão me cobrando 4,99 por mês Mas eu posso estar, tá, é, não é cancelando, né? Eu posso estar tá congelando ele Eu posso dar pausa e depois despausar, né? Ou seja, é, no mês que eu não for usar Quando eu não tiver para viajar Eu posso ir lá e congelar ele Aí não me cobra, mas o fica ativo Não é cancelamento, não é nada Quando eu tiver um no mês que eu acho que eu vou fazer uma viagem algum lugar de pedágio Eu vou lá ativo de novo E o tag vai ficar sempre colado lá no carro é, Usa diretamente da conta corrente Lá do saldo da conta corrente Então não vai ter dor de cabeça A não ser se você não tiver saldo na conta, né? Na hora de passar na cancelada não vai abrir E é isso, galera Eu vou ali está ele no carro, mostrar ele no carro. E vou passar, né? Vou fazer uma viagem hoje. E vamos ver é, a facilidade: se vai ler rápido, se não. Se vai passar rápido. O que, que vai acontecer? Vai lá, galera. Aí, galera, estou aqui no carro, né? Agora eu vou tirar o tag aqui da caixinha que chegou. Ele é tão fácil que nem precisa retirar ele para configurar porque ele já tem um número aqui fora. Que é o número que você vai ativar lá na conta Muito bonito aqui Aqui tem as instruções galera ó De como usar e como colocar Ele está lá né Que é aqui perto do retrovisor Então vou puxar aqui Tem que puxar aqui com calma tá Porque ele tem um Umas paradinhas aqui Se quebrar ele pede a validade Ó E o meu, e o meu carrinho aqui Aqui eu tô fazendo aqui o short com ele, né? É, carinhosamente, eu coloquei o nome dele de Lecheba. Então, meu Lechebinho agora vai ganhar um tag, ó. Aí, tira o adesivo aqui, galera, ó. Com cuidado. Aí, agora eu vou colocar ali para vocês. Aí, galera, ó. Super fácil de instalar. Tá aqui, ó. Aí, coloca ele aqui. E agora, ó. Ah, será que vai ficar um lugar bom? Vai, que não vai atrás do retrovisor. Ó. Instalei. Pronto, ó. Agora né? Vou fazer a viagem. Tá aqui instaladinho. E vou passar lá na cancela do Sem Parar. Com o meu tag do Inter. Tag do Inter Paz aqui, ó. Já deixa aquele like galera. Deixa os comentários aí. E vamos ver, né? O carro agora tá equipado. Sem fila nem pedágio Ficou top, ó Atrás o retrovisor Não me atrapalha a minha visão E aí tá na altura que O sensor lá começa a ler Então beleza? Aí galera, tô chegando aqui perto do pedágio Agora vou fazer o teste, né para ver se o tagzinho aqui do Inter Vai passar aqui na minha região É o primeiro uso Eu configurei ele Que eu falei com vocês antes no vídeo Vamos lá, falta aqui uns 500 metros para chegar na parte do pedágio das placas ali, ó. E vamos ver, né? Vou usar lá o acatraco sem, sem parar. Aproximando. Quero ver se isso vai dar certo mesmo. É que ele não diz, tá? É qual os pedágio que funciona. Só diz que é pedágio e também é estacionamento. Vamos lá, tem uma carreta na minha frente aqui. Vou deixar ela aí, mais né? Deixa eu passar devagarzinho, deixar ela romper mais. E agora tá, ó. Tá aqui, cobrança automática. E lá vamos nós. Vamos ver se vai abrir. Abriu pra carreta. Opa, abriu galera, ó. Como é que funciona mesmo? Isso aí, ó. Funcionou o tag aqui do, do passe dos pedais do Inter. Funcionou de, de boa. Ó, um filão que tava, ó, a fila que tá lá de cá. E eu já passei isso, adianta viagem. Gostou do vídeo, galera? Deixa aquele like, se inscreva no canal. Então, galera, vocês viram aí, né? O, o tag passou de boa. Funcionou. Não deu problema, passou na catraca direitinho. É, né? automaticamente já foi cobrado lá da minha conta, da conta corrente. E agora, né? Deixei ele aqui para ah, como fazer minhas viagens. Evitar de ficar pegando fila na, nas cabines manuais. Passa direto e já não adianta bastante aí nas viagens. E o vídeo de hoje foi isso. Se vocês gostou, deixa aquele like, deixa os comentários aí. Chegou no canal aqui agora, se inscreva para dar aquela moralzinha para gente chegar aos 10 mil inscritos até o final do ano. E eu espero vocês até o próximo vídeo. Fui!